Mudanças climáticas são que nem os white walkers, ao mesmo tempo que algumas pessoas não acreditam que elas existem, elas trazem um risco nunca visto para a sociedade. Né? Imagina por exemplo um mundo que pode mudar totalmente, que é uma ameaça nunca antes vista, e ao mesmo tempo algumas pessoas não acreditam que isso está acontecendo, ou elas estão perdendo tempo brigando, querendo construir muros que não vão levar a lugar nenhum, gastando dinheiro com coisas que. Que não são prioridades, enquanto isso a ameaça está chegando e está chegando. Esse é o cenário do Game of Thrones, né? Só que também esse é o cenário do mundo hoje que a gente vive. Se falava que o impacto ia tá ser no futuro, mas hoje a gente já nem fala mais isso. O impacto já está acontecendo. Nós temos chuvas mais fortes, secas, então o futuro já é hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda tem gente que não acredita, não importa se você acredita ou não, vai acontecer, e é a mesma coisa com os White Walkers, né, lá o Jon Snow com a Khaleesi, eles estão é, querendo convencer os outros governadores, na época os reis, né, do Game of Thrones, dessa ameaça. E muitos não acreditavam, porque algo que, que era uma lenda, ninguém nunca viu. Agora, spoiler, né? Então, quem não viu, mas o que, que o Jon Snow faz? Né? Ele, para provar que existem os White Walkers, ele vai lá no, a, na, nas terras depois da muralha, onde moram, né? onde tem é, essa ameaça, e ele captura um White Walker e ele traz aí para a rainha que não acredita nele, né? Fala aqui, ó, é isso, né? O White Walker, aquele monstro, aquele, aquele zumbi. E daí é interessante que a rainha, né, mesmo assim, não quer fazer nada. E o que acontece? Quando o João Snow, o João Snow, não, o, João Snow o João das Neves, né, quando ele coloca lá o White Walker no meio de todo mundo, aquela rainha não quer fazer nada, mas pessoas próximas dela, também, que, tão, que também estão em posição de poder, se sentem como e falam, nossa, isso é uma ameaça real. E até podem mudar de lado, né? Acho que a gente pode dividir nas pessoas que não acreditam na mudança do clima por ignorância, né? E as pessoas que sabem que vai acontecer, mas tem má fé e, sabe, e acham que não vão ser impactados, porque são ricas, estão em posição de poder, ou que isso vai ser um problema para as futuras gerações, que também tem essa questão de justiça climática. Mas, por exemplo, mais um spoiler, né? Então, se você não viu Game of Thrones, me desculpa, você não vai poder ver muito esse vídeo, mas é, um outro exemplo, quando a Khaleesi perde o dragão dela. Ela perdeu um dragão e o dragão virou White Walker zumbi-dragão, né? Mais absurdo ainda. A última temporada do Game of Thrones acabou assim, com esse zumbi-dragão destruindo a muralha e os White Walkers passando. Né? O que, que significa isso? Qual que é a analogia também com o clima? Por exemplo, em alguns lugares que tem gelo, como na Rússia, embaixo desse gelo tem metano. Então, quando digelar, muito metano vai ser emitido na atmosfera e isso vai intensificar ainda mais o processo. Então, é como se fosse o dragão zumbi. Já está ruim, mas daí vem alguma coisa é, muito abrupta, né, que são essas, esses impactos. Igual no, no Game of Thrones, que as pessoas estão brigando para ver quem senta em Westeros, se elas não se unirem contra os White Walkers, não vai sobrar Westeros para ninguém. E a mesma coisa aqui com a gente. Eu não diria que talvez os White Walkers, as pessoas realmente vão morrer, vão virar um zumbi, ninguém sabe ao certo. No caso do, é, da humanidade, pode ser até pior. A gente não, vai, não é que a gente vai ser extinto, a gente pode é, acabar enquanto sociedade do que a gente conhece hoje. Então, é uma falsa ilusão achar que você não vai ser impactado. Que nem o Titanic, você pode estar na parte de cima, mas vai afundar o barco em algum momento. Não adianta a gente ficar aqui brigando entre a gente, Enquanto o desafio real, algo que a gente nunca viu, está chegando, como os white walkers, e nós estamos perdendo tempo aí falando, é, querendo construir muro, querendo fazer coisas que perdem recursos, tempo e, e constroem, né, separam uh, nós enquanto humanidade, enquanto nós temos que nos unir. É essa mensagem de urgência que a gente quer trazer. E enquanto algumas pessoas vão continuar não acreditando, é, nós esperamos que cada vez mais gente venha com a gente e que nos ajude a enfrentar essa ameaça real, em vez de ficar criando problemas onde não existem. Né?